Ora, muito bom dia uh, Bem-vindos aqui ao terceiro e último dia do evento Corporalidades Pós-Humanas, edição número 1 um. uh, Não confundir com a edição 0 que está sendo passada Mas é a edição número 1 um, aqui na Escola de Dança da UFBA E vamos começar então esta manhã o painel Lamentamos o pequeno atraso Uh, e então vamos começar o painel abordagens somáticas com uh, vários pesquisadores que eu passo a nomear e que vão então apresentar uh, um pequeno uh, momento do seu trabalho e, e podemos passar depois a alguma discussão. E inclusivamente, se houver alguém querendo questionar a partir do chat, por favor, sinta-se à vontade. Então, passo aqui a, a apresentar o Diego Pissarro, da Artes Cênicas, aqui da UFBA. Uh, professora, desculpe, doutorando, Doutor. doutorando. Mas professor do Instituto Federal do Brasil. E pode completar, depois completa, por favor, agradeço, completem a apresentação. Porque é para assim ser mais rápido. Uh, a professora a doutora uh, Lela Queiroz, da, aqui da, da Escola de Dança da UFBA. Uh, temos uh, o prazer de ter, vinda da Alemanha, uh, Josephine Finger, uh, depois ela apresenta devidamente uh, a referência, uh, a sua afiliação. Depois temos a Ludmila Nunes, também de artes cênicas da UFBA. E, finalmente, o, uh, a Ludmila é a mestranda, Doutora. Doutoranda, Doutora. doutoranda, desculpa, <risos> doutoranda também do programa de artes cênicas. E o Daniel Becker, uh, que eu aí esqueço a, uh, a pós-doutorado pós pós pós do BPGC, pós-doutorado. pós-doutorado da Artes Génicas também. Portanto, então, somos então, todos, todos apresentados e vamos seguir então com a apresentação de cada um. E seguida de conversa e pergunta-resposta. Aqui, quem está e quem pode. Temos também a Laura, a Laura Moraes vai apresentar em Skype de, de Porto Alegre, de, então, vamos começar então. Pode ficar aqui quem vai apresentar primeiro, um pouco informal, não, não tem que ser por uma ordem, mas pode ser já o IEF, é. Se boeira. quiser ficar, tudo bem. Nós vamos agora pôr sim. o eu tenho, Você tem o PowerPoint. Vou pôr aqui o PowerPoint. Agora tiramos é, esta então coisa tá. aqui vamos sair e vamos ]�mente. aqui para o Powerpoint. Ah, assim e, onde está o PowerPoint. Gente, o que, que vocês preferem? Você okay. Que a gente saia. Ele está sugerindo que a gente saia. Sim, tanto ah, faz. então vamos sair. Porque alguém quer ir, eu não vou apresentar o Powerpoint. Eu também não vou apresentar o Powerpoint. Então? Ah, não é você? Não, eu, eu, é, é, é, é assim, eu é assim. não sei com mas esse, eu também não tenho. Você não tem nenhum mídia? Não. não tem. Ah, então não muito bom. Tudo bem. Tudo bem. Então tira o projetor. Põe só aqui. Então vamos começar então, Diego. Obrigado. Bom então na verdade eu vim Graças Isabel, obrigado pelo convite de, de apresentar aqui, né, um pouco sobre o que a gente vem pesquisando nesses últimos anos. Então, eu vou apresentar um pouco do que eu estou pesquisando no doutorado e alguns, uh, um pouco desse percurso que eu venho trabalhando e alguns resultados, alguns caminhos que eu tenho encontrado, né? O título do, da minha pesquisa atual, que já foram cinco, né? mas o de hoje o que se encontra atualmente é a anatomia poética em processos performativos de composição e dança. Então esse é um trabalho ah, que eu venho desenvolvendo já desde, mais pontualmente, desde 2010 no Instituto Federal de Brasília, onde eu sou professor no curso de licenciatura em dança. Então, onde comecei a investigar. Esses aspectos da anatomia experiencial do Body Mind Centering, que é essa abordagem que né, compartilho com a colega Lela, também é um practitioner desse método. Né? Fizemos juntos. Fizemos juntos. E, uh, e também a anatomia experiencial das cadeias musculares e articulares GDS, né, que foi criada pela Godelieve de Trois, uma belga que nasceu no Congo, né, já falecida. Então eu estou promovendo uma integração da forma como, como ambas as abordagens né, trabalham com anatomia experiencial, cada uma com a sua peculiaridade, mas cada uma é, é mais com, com bastante entrecruzamento entre elas. Eu, o que eu desenvolvi é, nos últimos até o momento que eu entrei no doutorado e propus esse projeto, é, foi bastante. Eu já vim aplicando isso com esses alunos do curso de licenciatura em dança, como eu falei. Aí é o que deu origem a, a duas publicações que a gente encerrou ano passado, que uma é a mitopoiesis, dance, educação, é biologia, dança e educação somática e biologia celular. Né? E que a gente trabalha com um sistema subcelular do Body Mind Center em processo coletivo, né, criativo em dança são, é, são livros de distribuição gratuita que quem tiver interesse eu posso arrumar depois né, já dei para algumas pessoas, não tenho agora desses aqui, mas eu posso trazer depois e a outra publicação que é resultado dos projetos de extensão e de pesquisa que eu desenvolvi com esses alunos no projeto que deu origem ao projeto do doutorado, que se chama Ensino, Pesquisa em Extensão: Processos de Composição e Dança na Formação do Docente Artista. Então, aqui esse livro dá mais voz aos aos trabalhos dos estudantes de graduação e é um registro né, sobre os trabalhos artísticos desenvolvidos a partir de alguns desses princípios que estou trabalhando atualmente. Tem umas fotos aqui dessas outras, né? Esse aqui, só para compartilhar com o colega Lelo, foi aquele trabalho final que eu apresentei no Técnico, que depois virou o ah, livro, Então, ah, a anatomia, no decorrer do doutorado, uma linha, né, uma noção de educação somática, que para mim é importante e que vem informando os as noções que eu vou desenvolver ao longo da tese, eu chego a uma, a uma noção de, de educação somática que agrupa esses interesses e essa é uma das noções que eu ainda estou em desenvolvimento né? que seria a educação somática né, como campo transdisciplinar de ecologia profunda em primeira pessoa do plural assistir, aí... pode repetir <risos> pode repetir mais lento Com... então eu vou repetir é bom é boa educação somática como um campo campo experiencial né, que a noção de experiência é muito importante é, nessa pesquisa é, transdisciplinar de ecologia profunda na, na primeira pessoa do plural né, o nós ah, então a noção de experiência de ecologia de transdisciplinaridade de alteridade pensando a primeira pessoa do trabalho somático não somente ah, de um, de um de um de uma primeira pessoa do singular né do eu mas sempre pensando nesse nós sempre relacional mesmo que ontega então eu tenho desenvolvido esses conceitos na tese eles informam uma linha de pensamento aí desse trabalho é, no âmbito da, da dos processos né eu tenho identificado algumas eu identifiquei três eixos né, nessa pesquisa desde então que surgiram em sessões de, direcionadas pela Cian, né, no método dela, na abordagem dela de, de somático-performativa e outras práticas como, como pesquisa, como performance as research, e, e, e, e trazendo essa, essa ideia da prática como pesquisa, como abordagem metodológica né, do trabalho. Então nessas sessões eu identifiquei três eixos primordiais. Da, dos processos que eu, que eu, artísticos que eu venho dirigindo que eu venho, que tenho trabalhado seria um primeiro eixo que seria a autorregulação organística a partir dos fluidos corporais e, dos, do, e, do, e do sistema subcelular do BNC ah, o segundo subcelular sub que na verdade e é, é fluidos corporais é o fluidos. sistema dos fluidos do BNC então, eu tenho vivenciado essa, esse, primeiro, esse primeiro eixo como autorregulação do organismo a partir desses sistemas que têm surgido. A embriologia tem surgido nesse, nesse primeiro eixo com muita força do trabalho de embriologia da Bonnie. Bonnie bembridge que é a criadora dessa abordagem. Então, muita coisa ainda há de surgir a partir desse primeiro eixo aí, informando os processos... A, Oi? os processos criativos isso. e no um segundo eixo seria a organização gestual uh, em relação à verticalidade que é muito mais é, conectado com a abordagem do GDS mas que tem se mostrado importante a abordagem do GDS eu não sei se é muito clara ou se muitas pessoas conhecem mas é um olhar que essa belga trouxe. Né? Depois ele foi. É, o desenvolvimento dessa abordagem continuou sendo desenvolvida por um fisioterapeuta e um cientista francês chamado Philippe Campignon. Então, então, a abordagem que ela desenvolveu, que é mais somática, que é mais experiencial, que ela chama de, do, do aspecto psicocomportamental da abordagem, é mais dela. Né? A abordagem seguinte é mais cientificista, feita por, por esse Philippe Campignon, mais fisioterápica. Então, é um olhar para o corpo em pausa, em pé. Né? Então, o olhar dela parte daí, toda a pergunta, a pesquisa dela partiu daí. E ela desenvolveu, ela uh, encontrou seis tipologias corporais que ela nomeia como cadeias musculares. Né? Anteriores, posteriores e mediais. Cada um tem um nome, AP, PM, AM, enfim o uh, método é bastante complexo não sua... então, dá para eu aprofundar muito agora mas acho que já dá para ter uma ideia então a ideia da verticalidade é da organização desse gesto em torno da verticalidade uma questão mais postural e um terceiro eixo seria justamente a exploração de movimentos a partir do trabalho com anatomia experiencial dessas duas abordagens uh, então esses três eixos têm formado os processos criativos que eu que estão mais ou menos em parte registrados nesses dois livros e que começam novos processos este ano. Né? Um coletivo que eu coordeno lá em Brasília que se chama SEDAS, um Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e Improvisação. Poder muita coisa ainda para caminhar nessa pesquisa, estou no meio do doutorado. Ah, e a outra coisa que eu queria dizer, importante, é que o trabalho do, do BMC, e inicialmente, que eu já vou, temos 10 minutos, né? um trabalho importante que começou a surgir na minha pesquisa é o trabalho da visualidade, né? o trabalho, trabalho com essas imagens anatômicas, a, a didática do BMC trabalha com, com três fundamentos importantes, que seria a visualização, somatização e corporalização, essa visualização parte de imagens anatômicas, né? inicialmente, de várias categorias, então a visualidade na minha pesquisa se tornou mais forte esse ano, e eu encontrei numa coorientadora orientadora chamada Viga Gordilho, que é uma artista visual aqui da cidade, que agora é minha co-orientadora Gordilho. Gordilho, ela é minha, Viga ela é minha co-orientadora agora na pesquisa Ela vai orientar a parte da visualidade né? Então o que tem a ver com, essa, com esse aspecto Da coleta de dados multissensorial mesmo Muitos desenhos, esculturas em papel Fotos, imagens, escritas, poéticas Então é, a ideia, a tese ser um, um livro de artista Que possa ser um, um elemento de Que o leitor possa ser, vivenciar aspectos dessa dessa somática a partir da tese, não que seja um texto teórico somente, né? Com então, essa é a ideia de trazer bastante a somática para a própria materialidade da tese do que tiver lá. Então eu trago aqui, para finalizar a minha fala política agora, um protótipo de uma pelve. Que, a gente tá, que eu estou desenvolvendo com ela, que parte de moldes é, que a Godelive fez, que ela era artista plástica antes de virar fisioterapeuta, e de e tal. Então ela fez moldes, eu peguei esses moldes e comecei a explorar a questão da, da, das matrizes das partituras musicais, que é muito forte na minha pesquisa, que também envolve música, envolve ritmo, né, ritmo fisiológico, ritmos musicais. E aí, eu estou provando algumas formas de trabalhar com representações anatômicas né, para poder tocar, para poder vivenciar de outra forma. Então, a ideia da minha tese é justamente trazer essa materialidade da anatomia à tona para que, que o leitor possa vivenciar a somática realmente não ficar no mundo das ideias ali. Né? Então é isso que eu tenho para compartilhar te por isso. Só uma coisa, ontem a Ludmila do ela apresentou algumas teses de, de mestrandos. Então tem uma aluna, tem uma mestranda que fez um livro que integra, a pessoa abre o livro e tem assim coisas a assim. seguir. Por exemplo, isto seria interessante, procurar de uma maneira a pessoa abre a página e isto se levanta. Uma das Sim, é a Natália Ribeiro. Natália Ribeiro. Gente... É muito interessante porque é. Ótimo. Assim passamos agora então a Lela Bom dia, oi, tudo bem? É, estamos aqui reunidos no evento Corpo Realidades Pós-Humanas Pós organizada por Isabel então satisfação de estar aqui com os colegas e agradecer o convite e eu vou já incorporei tudo da fala dele no sentido de não falar muito sobre o BMC, tá cheio de coisa é, publicada, esse é meu terceiro livro, que foi de da segunda parte do doutorado, eu acabo de voltar do meu pós-doc, na Unifesp sobre vulnerabilidades infantis, mas a minha fala não vai ser interna do BMC, mas vai ser ligada a experiências tidas com pessoas ligadas a esse evento e... Eu vou ler, tá bom? No encontro em 2012 de Somatics and Technologies, do qual participamos juntas, Isabel, Ludmila e Mirella, dentro do GT, debate e discussão do conceito de Somatics and Technologies, a pergunta posta foi se tecnologia somática, assim, convivendo junto, era possível. Naquele momento, eu apresentei lá minha premissa dos princípios de movimentos evolutivos, instintivos, primais, antigos, em BMC, rumando para a minha hipótese de princípios funcionais criativos de movimentos em nível celular, que inauguram caminhos neuronais de movimento, ou seja, a se imaginar algo como células-tronco de movimento fazem células, esses princípios funcionais criativos fazem caminhos, fazer mais caminhos de movimentos. E na raiz estão os evolutivos. Naquele momento eu tomei uma posição pública naquela conferência, fazendo parte daquele grupo de que a somática informa a tecnologia, mas que eu não havia como mera parte dela, tecnologia. Eu não via a tecnologia somática da qual eu falava nesse pensamento como tecnológico da engenharia artificial e cibernética, sendo o somático parte da tecnologia. Por quê? Por que motivo? Na ponta da programação de um sistema, como a gente está aqui com um amparo, um recurso tecnológico, na ponta da programação e na outra ponta do usuário final estaria o um somático mas no sistema pós-gerado, dito pós-humano, de algoritmos e simulações de processos. Não há veiculação interna operacional de seus processos somáticos, dos quais me refiro estritamente de sentidos, percepção e músculos em ação, não em ativação. Por isso, eu via que eram de naturezas distintas. No primeiro capítulo do meu doutorado, que fez ponte entre Body-Mind-Centering, que agora eu traduzo como Bem-Estar de Mente-Corpos, até foi no plural agora do nosso a primeira pessoa plural, e a terceira geração de cientistas cognitivos, corporalizados no seu entendimento de cognição, no corpo, que se dá pelo corpo todo, esmalhado a cognição, eu escrevi que a Somática BMC tecia uma sofisticada rede de sentidos, movimentos, contatos e isso, dentro de um programa de comunicação e semiótica, poderia ser entendido então que BMC consistia numa poderosa tecnologia de conhecimento, informação e comunicação de corpo intra dentro fora, ou do mundo interno com o ambiente. A metáfora tinha todo o sentido estratégico e um programa de comunicação e semiótica que não reconhecia o corpo como seu objeto. O corpo não era entendido como objeto de estudo da comunicação. A gente tinha que convencer. E por isso eu me valido essa metáfora. Voltando à questão de tecnologias somáticas, podemos então situar distintas naturezas. Se na tecnologia estrito-senso, em que proporção... Isso se aplica, eu não tenho como tratar agora, devido ao curto tempo e a minha larga, vasta, ampla ignorância. BMC é uma educação somática de dança do corpo em movimento. A educação é feita à mão e a somática BMC é feita à mão. Minha pesquisa pós-doc trabalhou com três grupos controle, na informalidade, na formalidade educacional e na saúde detectando pontos nodais de vulnerabilidades infantis, olhadas pelos instrumentos de BMC, pelos processos de movimento em movimento e contato e dos sentidos da criança no ambiente. BMC, como é sabido, trabalha num amplo espectro e com a pesquisa ficou ainda mais claro a sua contribuição para o desenvolvimento humano integral e pleno, pela arte, pela criação e pela cura. Ou seja, o desenvolvimento é feito à mão. Por isso, o é feito à mão, há muitas mãos no corpo, e não pode prescindir do corpo, nesse diferencial posto. Um dos pontos dessa distinção, de sua natureza, é versar sobre os sistemas corporais vivos, em autopoieses, no que transcende corpo-máquina, que foi um dos temas importantes para mim, no meu mestrado, sobre um outro mestre brasileiro da SOMU de uma geração que inventava uma somática peculiar de Angel Viana e Claus O outro ponto que eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês é sobre as designações pós-moderno, pós-colonial, pós-humano. Para mim, hoje, entendo, são fruto de estratégia mercadológica e discursiva. Tais designações estão longe de tocar a complexidade experienciada por todos nós no mundo contemporâneo em que vivemos são divisões basilares, limitantes, lineares, excludentes. Da perspectiva em que eu trabalho, da corporalização do embodiment, dos processos de cognição corporalizada, embodied cognition, se trata dos processos de mudança entre o moderno e o que vem junto para frente, de continuidades e descontinuidades de tempos em suspensão. Concordo com Alva Noé, quando o filósofo diz que o corpo movente de quem dança constrói uma visão de mundo de outro jeito. E esse outro jeito tem também a ver com a auto de que nos fala Varela Maturana. Corpo e mente não máquina de simulações de humano, e sim de suas percepções e sentido no ambiente mutante. O mesmo se aplica para pós-colonial, e aí minha fala é política, no sentido de estarmos na mais aguda, contundente agravo da escravização, postos na linha da indigência enquanto povo, tratados como colônia do agronegócio mundial. Enquanto se fala de pós-humano, ao qual o supranacional realmente comanda e propaga o pós-humano para sua ampla aceitação, a degradação do ambiente ao qual o humano faz parte. E o império, o corpo-máquina, que oprime, que o oprime, que nos oprime, ao qual somos assujeitados pelas patologias crônicas, mentais, físicas, oportunistas, imunodeprimidas, imunodepressoras, por qual passa a população inteira do mundo, em grande maioria medicalizada, o pós-humano, a quem serve? Para onde eu estou trazendo essa discussão? O sistema nervoso em suas variáveis do humano, não está aguentando o que o legado da segunda etapa da globalização vem legitimando em escala de multidões eu paro por aqui a minha fala obrigada, obrigada desculpa no um ímpeto e nem informalidade esqueci de agradecer a Beth Grebler minha orientadora que está aqui presente esqueci de citar Nossa, o nome dela como minha orientadora com é uma alegria que Beth Grebler esteja aqui com a gente <risos> então, vamos então seguir para dar uma dimensão, agora vamos, é, vai, vai em inglês, falar em inglês... O que é que eu traduzo? Doutora, é, é... Não, doutora. Doutora. Doutora, doutora uh, Josephine Fimber. Ok. Slower, slower. Ok. First of all I have to many apologize English that I have to speak in English. Thank you for the invitation. I come here as a humble tourist and very curious and I just learned about many approaches well interrelating corporeality, materiality and virtuality and so I come here without a presentation but with an invitation because uh, I'm just about to co-edit a book on the dance of things, things that dance, thus concentrated on materiality and dance and interlinked with the what we call the new rituality in dance, objects with a meaning, such as symbols or something else in traditional and contemporary dances. Before I start to Uh, tell you a little bit about it. I'd love to read uh, out your, my call for papers aloud, but I think there's no device and I haven't anything on me. If there would be a possibility so I could read it, it's easier to, to uh, understand uh, the thing. To print now? Well, so I could read it. Well, we can put it on the screen. Mm -hmm. Yes, that would be, okay. Mm -hmm. We project First, it, we want me... to project it. Yeah? Wonderful, yes, okay. First, let me introduce myself. Okay, I did my PhD in cultural studies on uh, dance analysis and developed sort of a methodology for performance analysis of dance and concentrated mainly on ballet back then. That's about 100 years ago. Later on, I did two books uh, concerning, well, one might call it somatic approaches. Uh, on mental states and dance. First was a book I co-edited with Professor Johannes Biringer from Brunel University of London. It was on dance and uh, neurosciences called Dancing in the Brain. Okay, once you're walking with dance in the brain, you arrive immediately at... Uh, did you have a pen? Sorry. Uh, yes because somehow, no, a pen, a pen drive, drive. so. Over there, and my <laughs> <laughs> <It can't laughs> So we make a pause at several, uh, at some point, so she can translate. Yes. You had a pen because it's gone. Did you have a pen Sorry. This interruption No, Could you please uh wild into this yes. recognize the introduction today okay. about the short set of experience in mm -hmm. the this layer and so I can... Which, with each of these three important information, the last one was just started. Part yes, I'll start to talk about all the today. Okay? Next yes, only yeah. very, very It's the sings symposium, right? Is the sings symposium call for paper. Yes, There one? Is, yeah, here you go. Já estava lá. Não percebo. Pega um pouquinho pra lá o... não o... <risos> <risos> tá, não é esse, vai este. Você é pode aumentar um pouquinho a letra do que está Tá bom? Oi. Tá bom? Okay. Bom, então... que vai ter a tradução. Ah, so we making a translation uh, for, because you need, uh, desculpa. <risos> Vamos fazer então uh, uma, a tradução simultânea. A uh, Lela ajuda aqui, uh, ou eu posso fazer? Não. Enquanto Mas ela... fica no, se eu perder alguma coisa. Fica aí no, stand by, ajudando. Bem-vinda, doutora Josephine Fenger, <laughs> Josephine Tengler <laughs> da Alemanha, de Berlim. Okay, so well, I did my PhD in a dance research many years ago on the methodology of a performance analysis for dance, concentrated mainly on ballet. Ela um, fez, ballet, ela yes. fez no PhD dela uma pesquisa de dança concentrada nas metodologias. Eh, the related to ballet. Okay. Uh, at present I'm doing... Uh, ballet. Ballet. Ballet. Ballet. Ballet dance. No, not ballet Okay, uh, but what I wanted to talk to you about, and what I want to invite you to, is uh, the third book I'm going to do for the German Society of Dance Research, CTF, ela está fazendo um livro para a Sociedade de Dança Alemã que vai é, ser está sendo editado, vai ser publicado. Okay, I started uh, to co-edit books for the society in 2005. I did a thing uh, on dance and neurostudies along with Professor Johannes Beringer from London. É, em 2005 ela começou a coeditar livros sobre dança para essa sociedade alemã de dança. E ela fez um sobre os estudos neurais com o professor Johannes Berger, Johannes Billinger, de Londres. And once you start to reflect about dance and the brain, you arrive very quickly at mental states of mind that are rather exceptional por exemplo, Madness. Então, so, eu propostei um uh, projeto sobre dança e madness em 2012 e se tornou o sujeito anual da Sociedade de Desenvolvimento de Dança em 2012 e com esse livro Dança e Madness, Dance and ela é, A partir dos estudos então que foram com os meus estudos ela, e vendo a relação com o cérebro, eles foram desembocar na questão com a loucura e a partir daí desenvolveu um projeto de dança e loucura que passou a ser um projeto anual da sociedade de dança alemã e no momento seguinte esse, esse projeto em 2012 em diante passou a ser anual eh, e está relacionado com a coreomania. Uh, year-old history that interrelates dance and madness. Uh, in 2017, I proposed another annual subject for the society, again with Professor, professor Ioannis Biringer because we're working very well together, and we decided on the subject of, well, the dance of things, things that dance, dance and materiality, and por causa tendência de uma nova ritualidade em contemporâneo dance, relacionada à história da dança e ritual, e os objetos, o matter, it? <coughs> dance matter, <danced coughs> <objects, coughs> dance objects, objects de dance e dance matter. Então, a partir da pariumania e continuando a trabalhar com o professor Berlinger de Londres para a sociedade de dança alemã eles propuseram novos temas de, de pesquisa e esse tema de pesquisa em dança eh, veio para pesquisar dança e coisas dança e materialidade eh, coisas e objetos e a dança eh, recuperando eh, milenares a questão ritualística e do símbolo símbolo se Dance. Matéria. Ma Matéria e meta. Objetos Matéria. e Meta. Eu acho que há um relacionamento forte com o uh, seu assunto de corporalidade humana uh, que também reflete as interrelações entre materialidade, virtualidade e, claro, corporalidade e dança. Por isso, like eu gostaria de convidá-lo... Ela vê uma grande relação com esse evento que trata da corporalidade pos-humana, com o assunto de pesquisa que ela traz. Uh, the call for papers uh, for that book to be is still open until summer 2018, and I'd like to read our call for, call for papers to you, and might be uh, we wait. could start a uh, discussion about uh, how we could uh, collaborate on that subject, and afterwards. Eu gostaria de pessoal que se Então, ela está é, aproveitando essas afinidades para apresentar para gente a abertura de chamada de trabalhos para esse livro que eles vão fazer. E a, a submissão de trabalho está aberta até o verão de 2018. Então, ela gostaria muito de ler o contexto em qual se dá essa chamada de trabalhos, porque ela acha que pode ser uma oportunidade grande entre o evento e ela de colaboração de, de pensamentos, de projetos e propostas. E também depois ela vai falar do, do pensamento dela pessoal sobre ritualidade. Então, se vocês me porque, claro, concentrated call would make uh, uh, the subject much more would, would illustrate it much better than any chatting that I could do now and afterwards we can enter into a discussion and if you're interested I'll talk to you about my, my personal approach okay. sim ela então agora a gente vai ler uh, uh, a apresentação confessama. Tipo, Do you want to up some of the That's Okay. okay. The current wave of new materialisms has brought attention to things that move or are moved. Vibrant matter, objects, physical phenomena, mechanic or animated agents and assemblages o trabalho de aparatos e interações entre as forças humanas e não humanas, passagens na ecologia política da experiência que relacionam a nova dança de filosofia. Então, é, a onda atual de materialismos é, é, tem trazido atenção a coisas que movem ou são movidas, é, matéria vibrante, objetos, fenômenos físicos, maquinais ou agentes animados, ou uh, montados. Uh, esses aparatos, os todos e as suas interações entre humanas e forças não humanas, passagens de uma política ecológica da experiência que uh, juntam e linkam as novas filosofias de dança, Aaron Manning e Brian Masumi's uh, pensamento em ação com eh, as práticas de, de, de mídia e instalação sonoras, teatrais e coreográficas e os interesses recorrentes de performances materiais híbridas e é, construção de, de bonecos e teorias políticas, por exemplo baseado em a matéria vibrante de Jane Bennett e a, uma política das coisas e os estudos em ciências sociais e etnográficos, bem como as teorias raciais críticas e pós-coloniais da materialidade da, da negritude líquida, por exemplo, e a, as afeições, os afetos e a experiência sensorial localizada em é, contextualizado especificamente, que são historicamente específicas. Ok, thank you Leila for finishing the paragraph, so it's not that boring that it's repeating. I'll continue a bit more for the second paragraph. Materiality and Miss and Dance are a subject to a shift in meaning which privileges epistemic things, after Hans-Jörg Reinberger, Experimental Systeme und Epistemische Dinge, in 2006, Before the object is charged with meaning, the inner dynamics of matter defines a new focal point for performance aesthetics. Object-oriented, eminent philosophies of art and performance are part of the pressing concern, which materials, plasticities, the lives and deaths of entities formerly known as passive objects, in animate things in earth matter. The a ritual mito e a materialidade em são assuntos para uma mudança de compreensão, ou um deslocamento em significado que privilegia a as coisas epistêmicas, de hans Henberg Heimberger, uh, os sistemas experimentais e as coisas epistêmicas, de 2006. Antes que o objeto esteja carregado de significado, as dinâmicas internas de materialidade definem um novo ponto focal da estética da performance. Orientados a objetos, as filosofias imanentes da arte e performance são parte desse, uh, dessa preocupação é, uh, importante com as plasticidades materiais, as vidas e as mortes das entidades formalmente conhecidas, uh, uh, formalmente conhecidas como objetos passivos. É, coisas inanimadas ou matéria inerte. A síntese de som, ritmo, movimento e materialidade leva a gente de volta ao conceito de coreografia que recupera é, a perspectiva da criatividade simbiótica das danças rituais. Coletivas. Along with the traditional morphology of objects to dance and musical instruments, the examination of dance things and choreographic, musical, repurposed objects moves on to the factors of artificial intelligence and sensor technologies and current dance aesthetics. Contemporary questions about the agency of objects and the forces of materialization have increasingly blurred the borders modernity had erected between the animals In the animate and Junto com a tradicional morfologia de objetos é, para se dançar e instrumentos musicais, a, o exame das coisas dançadas e, e a, objetos reproposicionados, é, musicais e coreográficos. É, avança a fatores da inteligência artificial e das tecnologias sensoriais da estética de dança atual. As perguntas contemporâneas sobre a agência dos objetos, os agenciamentos dos objetos e as forças da materialização têm é, aumentadamente borrado as fronteiras entre modernidade erigida entre o animado e o inanimado Reviewing current dance research and publication intensifies the impression of a vibrant neo material epistemic turn, a call of things in dance, which in turn calls for critical reflection. The symposium addresses vibrant matter and lively materials, reconfigurations of human and inhuman forces social coreografias e os objetos coreográficos, a animação nas agências das assembleias como uma forma de pensar sobre experiências performance e potências de movimento ao longo da range de práticas interdisciplinárias in e discursos teóricos. Fazendo a revisão das pesquisas de dança atuais e as publicações, intensifica okay. a impressão dessa volta epistêmica da, do neo material vibrante, uma, uma, um chamado de coisas em dança que, de todo modo, chama por uma reflexão crítica. O simpósio, ele, ele endereça matéria vibrante e materiais vivos, reconfigurações do humano e das forças inumanas. Coreografias sociais e objetos coreográficos, as agências de montar, os agenciamentos de montagem e o que é animado, como. Não é, é animado? Não, animatedness claro. é animado. O que é animado é como um meio de se pensar sobre experiências performativas e potenciais de movimento, a, atravessando um grande e amplo espectro de práticas interdisciplinares e discursos teóricos. Thank you so much, Leila, you star. <laughs> Thank you. I forgot to mention there will be before the book there will be also a symposium which gives us the possibility to include performances, of course. We wouldn't really? do without. <laughs> ela tá But dizendo... they will be in Frankfurt, in Germany. <laughs> in Berlin. Yes. In Berlin. So and so I'd better when, I'd rather invite you to contribute to the book. <laughs> With heaven em outubro, 6 até 8 de outubro. Se você estiver aqui... Então, yes. ela está dizendo que antes do livro vai acontecer um simpósio em Berlim, em outubro. Não. Kassel, Kassel, Kassel, Kassel, Kassel, Kassel, Kassel. Kassel. No sul. Kassel do, do, do, do, do Biennale. Estou corrigindo que não é em Berlim. Que é em Kassel, no sul da Alemanha. Então, e é, ela está dizendo que provavelmente está com um prazer de convidar para performances, tomarem parte do simpósio. Muito obrigada. Então, Muito obrigada. Obrigada. you We're looking patience. forward to the to submit, possibly, okay. and for the book and maybe for the simpósio. Well, so, I'd love to get your contributions. And, uh, I could send you the link, of course, where you'll find the paper, uh, call for papers again. Or you are I can share. To, to share it. To, well distributed whatever and if you'd like to to discuss about those subjects which might be related to the copreality <laughs> exactly. exactly complex the text must be in english well uh, we decided that almost every language is welcome the problem is that our peers don't agree so english french german is always okay. We all already have some Italian contributions, not in get, not the get Portuguese one, and we don't have the money to translate. But if someone's able to contribute a text more or less translatable, I do read Portuguese. I can't, can't, can't write it uh, and I can't uh, pronounce it. Okay, because that's what it it's not. It's os okay. paper, it's paper. É, para contribuição de envios são recebidos em geral em alemão, em francês, inglês e italiano. Mas se for um texto em português, alguma coisa ela consegue traduzir se for necessário. Sim. Se for simples. Se for mais simples. Então, vamos passar agora para uh, a apresentação do Daniel Becker. Então, Bom dia bem. a todos, muito obrigado, <risos> é Isabel Valverde pelo, pelo convite. Vou falar um pouco aqui da minha, da minha pesquisa de doutorado, que aconteceu, é, uma, eu defendi em 2011 e levo o título Diálogos Somáticos do, do Movimento o método Pilates para a Frontidão Cênica. É uma proposta de treinamento corporal para atores e o meu encontro com a educação somática se deu através do método Pilates. A minha intenção na época era afirmar o método Pilates como uma metodologia também da educação somática, já que não estava incluso nos manuais, nos livros, e eu queria argumentar sobre isso. Não vou entrar muito nessa questão, acho que quem tiver interesse pode procurar a tese ler. Eu queria só pegar um ponto, que é sobre uma comparação e uma experiência que eu fiz com o método Feldenkrais, que também é um método tradicional conhecido da educação somática. E eu fiz um intercâmbio, uma bolsa-sanduíche na UQAM, em Quebec, em Montreal, na Universidade do Quebec de Montreal, no departamento de dança. Fiz sobre co-orientação de Sylvie Fortin, mas fiquei assistindo aulas e praticando o Feldenkrais com os professores Ivan Jolie e Warwick Long, Warwick Long na ocasião era o marido dela, não sei, como as coisas mudam muito lá, deve ser ainda, deve continuar, pouco importa na verdade, Era é pura coincidência, é, acho que é importante também é, poder situar o meu ponto de vista, para poder referenciar um pouco o trajeto e o meu objeto, né? eu sou graduado em, em psicologia, mas sou ator de formação e de prática, e fiz a minha, o meu mestrado e doutorado em artes cênicas, então eu, eu sou muito interessado e instrutor de pilates durante 15 anos, fiquei muito interessado nesse nesse trabalho, de, de, de especialmente da presença do ator na cena, e como as possibilidades e técnicas para a gente poder construir isso, para a gente transformar numa metodologia pudesse ser reaplicado, que pudesse ser utilizado. É, o meu encontro com o Pilates foi uma coisa importante para mim, como ator, como intérprete, porque eu lesionado com uma hernia de disco, em determinado momento me impediu de fazer movimento, estava em casa, num banho, caí no chão, não conseguia ficar em pé, e aquela sensação de que você não vai conseguir mais se mexer, não vai conseguir fazer as coisas, me impeliu a, a praticar o Pilates, e eu reconstruí, eu descobri o meu corpo, Através dessa prática. Então, e com a minha experiência dentro da psicologia, na bioenergética, né, né, eu percebia como essa consciência corporal, esse trabalho de reconstrução do corpo, me foi muito auxiliado pelo Pilates. E isso parte a, de uma premissa e de uma necessidade que eu acho que é pertinente à educação somática, que é o autoconhecimento, o conhecimento do seu próprio corpo. Então, nesse caminho, o Feldenkrais me parece que numa ordem de construção, eu trabalhei especialmente fazendo uma comparação do Pilates com o Feldenkrais, do Pilates com o sistema Laban-Bartenier e percebi que eles são complementares, são coisas que é, são técnicas que podem ser somadas e que até propõem uma apresentação numa ordem, uma vivência numa ordem que seja primeiro uma vivência de Feldenkrais uma prática de pilates, sistemática, para chegar ao sistema laban barteniev que é muito mais complexo, entrando pelo, é, pela coreútica <coughs> do Laban também, que ele entra espaço e outras, outras dimensões que eu acho que não estão ainda no Feldenkrais e no Pilates. Do Feldenkrais, <coughs> eu acho que é importante ele mesmo, o Moshe Feldenkrais, quem criou isso, o um Russo, que na Palestina, acabou desenvolvendo depois na França e Inglaterra o método dele. Ele chamou de tomada de consciência pelo movimento e integração funcional. São dois momentos que refletem duas práticas bem distintas. A tomada de consciência de movimento é uma prática feita em coletivo que tem uma indicação oral/verbal do professor. Ele não demonstra o exercício e vai, <coughs> é, normalmente, é deitado no chão. Para anular a força da gravidade, e o foco está no movimento das, dos ossos e articulações, está mais focado nos ossos, a possibilidade que o nosso corpo, os nossos ossos têm de movimento com a organicidade disso. E a tomada de consciência, porque a todo instante há uma experiência de um determinado movimento, por exemplo, é bem segmentado, então, numa determinada aula, ele trabalha apenas a articulação coxo-femoral e passa uma aula inteira só a percepção e, a, e apurando as possibilidades de movimento do coxo femoral deitado, a todo instante há uma pausa, onde você relaxa completamente o corpo e observa, se observa o que tem e uma pausa em movimento que é um andar, então você começa andando, observa seu corpo, deita, faz a prática, pausa, pensa sobre ela levanta e anda novamente e observa como isso causou um impacto no corpo é interessante porque em toda aula ele entrega uma ficha que ele diz qual é o tema especificamente daquela aula é, as, as variações de exercícios que ele faz e de movimentos relacionados àquele segmento e as percepções que o aluno tem ele um espaço do lado porque são coisas muito... são insights que acontecem em momentos muito específicos assim e é importante ser o um registro imediato, porque isso pode ser perdido depois né? na somatória de experiências. Então, é uma prática interessante também. E a integração funcional, que seria uma, uma, outra, uma outra face do, lado, da, da, do Feldenkrais, que é um momento que se trabalha individualmente, ou o orientador com a pessoa, ou em duplas, orientado em que tem duas pessoas. Uma é absolutamente passiva e a outra pessoa vai manipular o corpo dessa. Sob a orientação também de um professor, orientação verbal, trabalhando segmentos da mesma forma. Mas dessa forma, nesse momento, o movimento é passivo. A pessoa que está experimentando, ela está absolutamente passiva. E a outra pessoa que vai conduzindo o movimento. O entendimento dele, de Feldenkrais, é que nós somos puramente movimento. Né? Quer dizer, tudo... Eu, até bom ler essa, essa frase que está em cima, porque ela, ela sintetiza isso que eu quero dizer, que é, o movimento é a essência da vida, suporte de nossas ações e nossas emoções. Ele é o resultado de contrações musculares que, por sua vez, são elas mesmas resultantes da propagação do influxo nervoso pelo sistema eferente em respostas em, aos estímulos internos e externos. Assim... O sistema nervoso é ocupado do movimento mais do que qualquer outra coisa. Então, tudo que se faz no corpo, na verdade, a gente está agindo no sistema nervoso todo e o que ele propaga, que é a experiência, seriam esses princípios que ele coloca, é, é mais importante do que o resultado, a, o, que é, os estímulos que são o nosso caminho para o nosso entendimento e conhecimento e que o processo é mais importante que o resultado e que a ênfase está na aprendizagem ali no momento e não no tratamento de lesões ou em coisas que possam acontecer futuramente. Aí eu fiz uma... uma... uma comparação do Pilates e usei essas categorias... essas categorias é, notearam essa comparação, né? <cười> Para fazer uma análise, tanto do Pilates quanto do Feldenkrais que são o ritmo, o espaço, o esforço, a integração e, e pensa integração integração do corpo como integração com o ambiente, o espaço externo, a didática, a percepção, né, fatores ligados à percepção de quem do praticante e o corpo propriamente dito. Então na, na minha tese eu talvez fique um pouco longo, eu ler todas essas esse quadro é um quadro que ele tem uma duas três quatro é um pouco longo eu, eu acho que isso seria mais interessante até a gente tá uma indicação e se alguém quiser depois a gente poderia ler só algumas coisas para ter uma ideia de como essa esse essa comparação aconteceu por exemplo esses dois primeiros tratam do ritmo e o movimento em Feldenkrais, que o movimento é lento pequeno sutil no início mas pode também chegar a ser acelerado, grande, amplo E bem marcado em aulas mais avançadas No pilates O movimento também é lento Pequeno e sutil no início E também pode chegar acelerado, amplo E ritmado E sempre com o auxílio da respiração o movimento associado à respiração é, Ali, a última linha O esforço, que é uma, uma qualidade assim Muito importante Está ligado à vontade, ao desejo E ao prazer E no pilates o esforço está ligado ao confortável, à vontade e à funcionalidade do movimento. Também como a educação somática, aquela coisa, do mínimo esforço, o máximo desempenho. É, na aula de Feldenkrais, o professor não demonstra o exercício que em pilates a gente demonstra para saber, para o aluno entenda e não só demonstra, a gente ajuda com a mão a condução do exercício para que o aluno entenda onde está o centro de força. No Feldenkrais é uma experiência pessoal, o professor não demonstra, não ajuda o aluno experiencia aquilo e, e a, traça seu caminho, né? descobre a, a, a, os, os seus caminhos de resolver as, as dificuldades ou as, as, os problemas que se apresentam no movimento. Essa questão da pausa eu acho que é uma coisa muito importante, é, esse, esse escaneamento do movimento que é feito também, que é uma proposta do Feldenkrais, de você sempre andar e ver como é que isso repercute no movimento mais simples, que é um caminhar, um andar. E assim, bom, a pedagogia, a forma de aplicação, eu acho que difere um pouco, mas os resultados são bastante parecidos, assim. Eu acho que o que encontra no final é uma consciência corporal grande, há uma uma tendência a reconstruir, a entender o funcionamento do, do corpo, do movimento. E com isso, o entendimento é que, também, Moshe Feldenkrais criou essa metodologia a partir de uma lesão pessoal, a dele foi no joelho, então, o objetivo não é curar lesões, mas com o entendimento, com o conhecimento, você vai saber como evitá-la, novas lesões, ou como lidar seu corpo de uma forma mais saudável. Né? Bom, é isso aí. Se tiver interesse, meu e-mail. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E agradecer a Ciane também, que é a orientadora, que fez parte desse processo. E agora vamos então para o último. A Ludmila Nunes. E que é sobre o movimento autêntico, certo? movimento autêntico. Então, é seu. Então, olá, né? Eu sou Ludmila Nunes. Eu sou. Oi. Tinha, tinha Não, não tenho. Máscara. Eu sou psicóloga de formação e professora né, de psicologia da Universidade Estadual da Bahia. E, paralelo a isso, também sou artista, danço e faço performance. E o meu projeto de pesquisa, né, de doutorado, que está em decurso, né, eu sou doutorando orientada pela Ciane Fernandes, é justamente fazer essa conexão entre a psicologia e a dança a partir do, e a performance, né, a partir da temática do cuidado. Né? Então, essa, essa temática ela surgiu é, a partir da minha prática como professora, né? das minhas propostas de como ensinar os meus alunos a se tornarem cuidadores, né? e eu consegui ter, fazer isso principalmente através da arte. Né? Então, essa conexão apareceu aí a partir dessa prática, e aí é, eu estruturei a pesquisa mas voltada para essa conexão com o movimento autêntico. Né? Então, quando, de que cuidado é esse que eu estou falando? Né? Não necessariamente é um cuidado de um paciente para um profissional da saúde, mas o cuidado como uma ação que todo mundo faz. Né? Então, quando a gente se propõe a cuidar de algo, o que, que acontece no meu corpo? Quais são as, as qualidades que me incitam, que se instalam quando eu me proponho a cuidar? Né? seja de mim, seja do outro, né? então prontamente a gente já pode pensar numa empatia, numa qualidade de atenção e de presença diferente, quando eu digo vou fazer isso com cuidado, né? ou vou cuidar de algo, né? então como que esse processo se instala e como que a gente pode aprender através dele, com ele a partir do corpo do soma? Né? partindo também, entendendo o movimento autêntico como uma abordagem somática. Mesmo que ele não tenha sido estruturado e nomeado como educação somática, ele parte de princípios e de bases que são parecidas. Então, a própria Ciane Fernandes, né? ela inclui na abordagem somática, além da educação somática, o movimento autêntico, é, outras práticas terapêuticas como o Somatic Experience, também dentro dessa abordagem que é um guarda-chuva maior do que a educação somática. né? Então, partindo dessa ideia, né? Então, quando o que me move quando eu escolho cuidar? O que é mobilizado no meu corpo? E aí, essa conexão eu escolhi fazer com o movimento autêntico, porque o movimento autêntico também foi uma prática que nasceu dessa conexão da é, da dança com a, a psicologia mais especificamente junguiana, né, com a Mary Whitehouse e ela estabelece justamente é, a experiência matriz, né, que é uma dupla onde você tem um movedor que é uma pessoa que de olhos fechados ela vai entrar em contato consigo mesma, se perceber e sentir o que, que move ela, o que que leva ela a mover quais são os impulsos que fazem com que ela se movimente e com ela vai estar tá a testemunha, né? que é uma pessoa que vai testemunhar o que, que vai acontecer ali, ou contemplar, hum. ou também cuidar, né? que é uma pessoa é, pode ser, que pode ser importante para sinalizar, se ela está de olho fechado, que ela não vai bater em algum lugar, ou que ela não vai cair. Né? Então, é uma relação é, entre essas duas pessoas muito importantes né? e o que é fundamental disso é porque a gente sempre está em relação né? e essa também é uma conexão da psicologia né? e aí como eu sou terapeuta, eu trago o arcabouço da terapia, que traz a importância do corpo, a importância da autorregulação organística e da relação, né? então a gente está sempre em relação, né? Então Dançar com o outro também remonta, né? nos lembra que a gente está sempre se relacionando. A gente nunca está só. E aí então, aí a testemunha, ela presencia isso, então ela presencia o que está acontecendo lá fora e ela presencia a testemunha interna do que, que, que acontece comigo enquanto eu é, contemplo, eu testemunho o que está acontecendo lá fora. Né? Então tem tanta testemunha. É, nesse papel, quanto a testemunha interna, que é desenvolvida tanto na testemunha quanto no movedor. que o movedor também, à medida que ele se move, ele vai ganhando consciência do que, que leva ele a mover e qual é a qualidade desses movimentos que ele está escolhendo fazer. Né? E aí, depois, essa experiência, eles trocam seus papéis e há um compartilhamento, depois... É, sobre o que foi vivido, que pode ser verbal, mas pode ser também compartilhar dançando. Eu posso dançar para você, se você for um movedor, né? por exemplo, eu sou testemunha, eu posso compartilhar me movendo a partir do que eu testemunhei em você. Então, não preciso necessariamente ser um compartilhar verbal. né? E aí, muitas pesquisas do movimento autêntico trazem qual é a importância de você sempre se mover. É diferente de você fazer uma improvisação sozinha numa sala do que você fazer uma improvisação com alguém, porque a relação completa, vai mudar completamente. Porque tem uma pessoa no seu campo, tem uma pessoa que está te influenciando aí, né? e a relação de cuidado também é aí. Né? Quando você cuida, mesmo que você cuide de você mesmo, você a gente tem né essa capacidade de dobrar-se sobre você mesmo mas sempre em relação a alguma coisa então tem já pesquisas como a Strong e Hazel elas fizeram uma pesquisa em que elas é, as pessoas que praticavam o movimento autêntico acionaram experiências muito antigas de relação mãe bebê porque a primeira relação que a gente experimenta né que a gente está sendo visto por alguém né e que a gente é praticamente o um movedor, enquanto o cuidador, né? a mãe ou o cuidador é o testemunho do que está acontecendo. Então, partindo por aí, eu escolhi o um Movimento Autêntico para ser a base de estruturar experimentos para que a gente possa experimentar o cuidado a partir de um outro olhar. Né? A partir de um olhar que a gente possa não mais ficar conectado com as práticas de cuidado onde o, a percepção de si não é levada em consideração. né? As práticas de cuidados, vamos dizer assim, mais ortodoxas, né? que conectam apenas, dizem que você tem que cuidar dessa maneira, mas não pergunta como é para você isso. né? Então, é uma, uma forma de ver o cuidado, e aí a gente parte um, um pouco para Foucault, né? que o Foucault traz isso do cuidado de si como uma prática de liberdade. Então, ele diz que, o cuidar de si é a única possibilidade ou uma possibilidade mais viável que a gente tem de sair dessa opressão e desse controle dos corpos que ele mesmo fala lá no Vigiar e Punir. Né? Então, a gente só que ele dá a importância da autorreflexão reflexão do autoconhecimento, né? então, desse cuidar de si para poder ser livre, mas ele não traz a ênfase de que esse cuidado passa por um cuidado somático, por um conhecimento do próprio corpo. Né? Então, a minha pesquisa ainda está é, em andamento. né? Então, o que eu proponho é fazer experimentos para que a gente possa conhecer o nosso cuidado, ver se tem coisas na nossa forma de cuidar que se repete, né? tem uma poética nesse cuidado que desenvolve. Né? Quando a gente recebe um cuidado, como que a gente sabe e sente né? que aquela pessoa está fazendo aquilo nessa qualidade de cuidado, né? então quais são as conexões que aí a gente pode aprender e se interar a partir dessa prática que vão ampliar a nossa consciência a partir da gente mesmo né? da, da nossa consciência somática, a partir do entendimento da nossa auto-regulação né? o cuidado para mim também passa por aí, passa por entender como eu me e como eu posso, o que, que eu preciso fazer para essa autorregulação acontecer. E quando eu olho para o outro, como que eu posso perceber a autorregulação dele e entender do que, que ele precisa para ser cuidado. Então, é por aí. Muito bem. Obrigada. Bem, então, nós como. Começámos, agora podemos vir, talvez se quiserem vir novamente para aqui, seria interessante. A Laura? A Laura nos vai apresentar, não? Ela é bastante próxima. Então, com uma, começámos meia hora atrasados. Nós vamos... vamos temos 10 minutinhos e vamos começar às, às ao meio-dia. Portanto, será do meio-dia a uma o outro painel. Depois temos mais uma hora para o almoço. Pausa. E então... Desculpa. Uh, então, eu, eu, eu mais uma vez agradeço a, a todos, uh, e gostaria de, de, antes de haver de questões entre, entre, entre vocês, dá para chegar mais perto? Uh, que Gostava de fazer assim, um apanhado de relação entre as coisas, e então o que eu vejo é realmente já a gama de práticas somáticas que aqui foi uh, uh, apresentada. Talvez a Josefina, eu até penso que talvez seria melhor no outro painel da tarde, mas, mas eu, integro perfeitamente porque também a Lela falou na questão da, da tecnologia. Prontos, uhum. mas vimos que não é um painel que foca exatamente sobre essa parte da relação com a tecnologia, mas sim na, na várias, como é que as, estas abordagens, práticas somáticas, as diferentes, um, tanto a sua utilização, a sua aplicação para vários tipos de pesquisa. E então foi muito interessante. Tanto tivemos o Body Mind Centering, tivemos o Pilatos, o Feld Enterprise, o Movimento Autêntico, o GDC, que eu ainda não sei o que é, quer é dizer, mas yes. GDS. GDS. GDS. GDS. Uh, qual é a tradução? É a tua... GDS. GDS é a tradução. A tradução. Uh, é o nome uh, dela. É o bem. nome dela, Godelive de Nistro. Oh, oh, ok. Mas, portanto, sim. Então, nesta gama de, de, de práticas somáticas saiu um pouco em termos de enfatização realmente a questão do autoconhecimento, do corpo, não é? da, da, das funções, de o, que é que nos, o que é que nos acontece, o que é que somos com é? o corpo, aquela coisa de ser o corpo? Não é? E de portanto, as aplicações da pesquisa, portanto, em termos em processos artísticos, criativos. Uma, uma aplicação mais geral, como o é? de para todas as suas pessoas. Não é? de, não é? de, e eu penso que esta, esta questão do processo artístico também abrange não é? a inclusão de, de, de, de abordagem de um fazer que não é tão técnico, digamos, em termos não é? de virtuosismo, mas sim de mais aberto, em caso a ver a práticas participativas. Não é? Não tem eu, eu gosto desta, destas abordagens porque ainda que requer uma atenção um treino da atenção uma, um tomar um, um conhecimento dessas coisas é realmente de todos os humanos é de é todo o humano uh, e uh, em relação à questão do pós-humano por exemplo a questão tem eu acho que em todas as mesmas não seja há uma questão política o facto de enverdarmos por estas uh, na, na academia mesmo eu penso que há, trazer são práticas, não, como a gente sabe, são de, são práticas aromoterapêuticas, terapia pelo movimento, não é? a, a anatomia experiencial, que eu esqueci, não, ou iotioquinesis, não é? Portanto, são todas, eram, não, não nasceram na dança, mas a dança, digamos, apropriou e não é, tan, desenvolveu esta tendência da dança somática, é? que antes era muito falada como a assimestesia, focado na sinestesia uh, o, o tipo de abordagem, não é, de... Facilitação, foi interessante fazer a relação, Daniel, também com uh, as práticas, como é que é, como é, que é facilitado, não é? de não ser tão demonstrativo, ainda que haja algumas coisas que, não é? que se misturem. Uh, e o aspecto político, por exemplo, só para terminar e para, e também para vocês, uh, talvez uma questão de uh, ver como, como é? podem relacionar, que é a questão de, aqui do pós-humano, que eu acho que foi muito, muito tínente de referir uh, a questão dos pós realmente tem aquela uh, uh, a tendência de marketing quase de não é isto é quase uma coisa imposta, que agora já não somos humanos são é pós humano realmente há inicialmente e é questionável porque é que não é eu utilizo esta coisa com pós humanas culturalidades uh, agora eu tomo uma abordagem de que é da Catherine Hales que ela também é da engenharia e da literatura, digamos. Então, ela mantém o mesmo termo que, portanto, foi proposto pela cibernética e era realmente, eu esqueço-me agora do, do autor que propôs isso mesmo, mas tem, uh, portanto, uma, quase como uma uma utilização do humano na máquina. Portanto, só essa coisa da utilização do humano, mas, pronto, um, um, uma visão para já contra a, a tendência do humanismo muito eurocêntrico, não é? Portanto, já vai com reagir a isso, o humano já não é, em termos de teoria de abordagem do humanismo, já uma coisa bem conservadora. Não é? Portanto, há esta coisa, não, isto aqui é o pós-humanismo. Mas tem esta questão do não é de, ah, a gente não precisa do corpo, agora é a questão da máquina, não é? Portanto, de, ah, a máquina não precisa já do humano. A Catherine Hale vem exatamente reclamar a inclusão do corpo na, nesta, neste conceito de pós-humano. Porque nós, realmente, não existe a tecnologia, não consegue estar lá sem haver um dedo a tocar na, na tecla. Não é? Portanto, o humano está sempre presente, então ela, bom, ela traz essa questão de há uma inclusão da materialidade na virtualidade e não há uma, uma substituição de paradigma. Entende? Portanto, eu só queria dar esta coisa. portanto, é, Aqui há é uma posição crítica, mas poucas pessoas sabem. Então, há pós-humano, há. É a tal visão dominante inicial. Pronto, ou seja, digamos que esta questão corporalidade de corporalidades pós-humanas é uma perspectiva bem crítica, é bem política, é, é, por aí. Assim como não é, a, a noção de corporealidades vai também à noção de corpo-mídia. Realmente, a, a noção do corpo não ser só um objeto, um instrumento. Mas no corpo ser a pessoa, a pessoa ser não só, portanto, que vai desde a parte interna né, das nossas células, portanto, né, coisa subsolar, até a relação com o ambiente, com o outro. Portanto, a somática também, há tendência, ah, isto é só o interior do corpo. Não. Portanto, é, a somática é, abrange também o interior do corpo, assim como tudo o resto. Portanto, a noção de corporalidade, eu penso que tenta abranger, e é, é avançada pela Susan Foster, não é? Corporealities nesse sentido. Né? Depois eu penso que aqui a, a noção de corpo mídia, uh, da CADS, da. E da Grena, portanto, e há outras uh, conceitos de corpo da idade, corpo, tentar não ser só o corpo, o, o problemas que tem o corpo, não é como objeto, como outras na anatomia, enfim, na ciência é mais objetiva. Uh, então, uh, eu gostava assim de pôr -se, lançar assim -se para o ar. Uh, de tentarmos, por exemplo, coisas que ouviram de outra apresentação e que mexeu em relação à, à, vossa, à vossa abordagem. Portanto, para aqui relacionarmos um pouco estas abordagens somáticas? O que é que elas têm de diferenciação? O que é que, não é, em relação, por exemplo, relacionar a alguém que, que apresentou sobre uma abordagem? E uh, aquilo que, neste caso, tem mais afinidade. Com, uh, com vocês apresentaram nesse né? caso, a entrevista que yeah. é, Pela questão de estar online, cada um falar seu nome, porque, se alguém entrou ao vivo ou depois, no meio da conversa, denomina de novo, cada um fala seu nome pela internet. Daniel Becker, eu queria é, destacar duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, a ideia de coletivo, é, ecologia, na primeira pessoa do plural. E é, é muito interessante, porque quando a gente cuida de, de si próprio, a gente começa a entender e cuide, querer cuidar do que está ao, ao redor também, né? Uhum. Então, é, acho que interfere diretamente no, no, no meio, no espaço, no planeta como um todo. Desse, então, cuidar de si vai reverberar no cuidar do mundo também, nesse sentido, cuidar do outro. Isso, cuidar da altura Sim. da mudança, como as coisas estão, né? as abordagens mais dominantes. É, eu ia propor Lela Queiroz da gente fazendo ping-pong do que cada um fala em bloco. O que vocês acham? Porque nesse ponto que o Daniel mencionou, eu me, me vi de novo, nem falei isso, que era 10 minutos. Eu fui cobaia de experimentos de somática e fui muito lesionada também. Né? Tiverna de disco, oleose, a ponto de cirurgia. Então, esse lugar do conhecimento, primeiro momento, com essa identificação contigo, eu fui fazer todas as práticas somáticas que eu consegui alcançar, porque nenhuma delas respondia individualmente, então esse nós em primeira pessoa também, é a gente ver como as práticas, né? você está trabalhando com duas, você está trabalhando com duas, né eu venho de, de duas escalas na somática, porque uma não dá conta de resolver tudo, né? e a cura é um processo multifacetado que a gente vai construindo e vai colhendo, então, coletivamente, seja a partir desse ponto ou desse ponto, né? E nesse sentido do autoconhecimento, que também passou muito pela atenção autodêntica, uma perspectiva, no primeiro momento, de que a somática faz a pessoa entrar para dentro dela, né? Essa é o mergulho interior do autoconhecimento, né? Entrar para dentro do corpo e conhecer por dentro, né? Como você falou, você descobriu o joelho como que né? podia reorganizar tudo. E aí chama atenção, então, para um ponto da minha fala, que foi no programa de comunicação, o corpo não ser entendido como objeto de comunicação, e a gente está falando das práticas somáticas, que não é um era o mergulho para dentro, de entrar para dentro do corpo, mas é o um ambiente dentro e fora. Né? É esse mundo interior, mas o ambiente imediato e... Que né? despancha um pouco essa fronteira, né? É! Entre isso. eu e o outro, entre eu e o ambiente. Sim. Porque é um fluxo inestancável de informação, fora-dentro, dentro-fora, que está um pouquinho ligado à matriz do pensamento do corpo mídia, que ela mencionou. Né? Que não é só de dentro para fora, ou de fora para dentro. Que é importante. Sim, para o sim, Na verdade, quando eu falo da primeira pessoa do plural, pensando nessas questões já apontadas, mas inicialmente surgiu como uma, uma resposta a alguma crítica que existe no Brasil hoje de alguns, algumas pessoas que não são da somática, geralmente critico a somática na formação em dança em algumas universidades também como sendo muito enxamesmada muito muito individual né por causa da, da, da desse mergulho interno e, e de repente ficar só ali e a minha resposta é isso é dizer que mesmo esse mergulho interno ele é sempre relacional né que é o que vocês estão contando também é Feito a mão e a várias mãos justamente né? então na verdade é, essa primeira pessoa do plural vem dessa. iniciou como uma resposta a isso, e depois integrando com essa complexidade. O que me chamou a atenção também foi a questão dos processos de atenção. Né? Quando a gente Sim. fala da mudança, quando nesse processo mais corporalizante, seja porque via fogo, mais funcional, de todos os sistemas, que já é um plural também, né? você tem uma mudança de ampliação da percepção, né? Então, é, acho que envolve uma coisa que nenhum de nós falou, mas eu senti que passou todas as falas, uhum, é que tem a mudança de estado de consciência, Sim. né? Sim. E a mudança de estado de percepção, né? Que, que, que tem a ver com os processos de atenção, e aí um pouco usando a metodologia, como a gente chama, né? A abordagem especial do BMC é atenção e intenção que elas caminham juntas e que isso vai um pouco para essa perspectiva talvez da crítica à tecnologia de o um corpo que não é né, que o pós-humano é só pré-determinado mas que tem um outro diálogo e ela isso, e ela não. colocou em, em, em questão que há processos de intenção envolvidos né, e de atenção também mas de uma outra gramática. É, mas ontem foi interessante, na, na discussão que tivemos no outro painel, exatamente esta questão de, não é, nós, uh, os trabalhos artísticos, não é, processos que realmente tentam processar as alterações que se acontecem connosco de, com estas, não é, estas mediações, estas tecnologias, como é que aprendemos percepção E eu achei interessante também, não é, eu, eu, de como é que nós contribuímos para a mudança da tecnologia. não não é? Entendendo como é que somos afetados, muitas vezes negativamente, de encontrar processos de com as tecnologias que estão, de criar outras abordagens. tem a ver então com a abordagem que se tem à dança com estas, estes a meios. que ela pode dar. Meios, é? Exato. E também de contribuir para alterar essas tecnologias. Não é? Uma vez que são colaborações com pessoas dos mídias, das engenharias. É? Porque são outras pessoas que estão desenvolvendo as tecnologias, não tem nada de experiências somáticas é? estas abordagens. E aí a gente encontra... Porque é? É, é o que a gente hum, estava falando muita, passou pelas falas. É isso. Passou pelas falas, a visão da cibernética, outra coisa que foi mencionada, só, só uma de, coisa. de que a percepção se dá, mas não fala como acontece. Isso, e e, e as somáticas relação... poderiam entrar para uh, contribuir e, com isso. isso. E, é, e é a sua relação, bom. a sua integração com as neurociências, daí também foi assim, ciências mais objetivas, mais análises, análises do movimento, análises do que, é que acontece, não é? E ser então uma maneira da pesquisa avançar, para contribuir para a mudança. Outra coisa que eu gostei muito e acho muito importante, também tem a ver com esta abordagem, acho que é a abordagem da prática pesquisa, Sim. dos conceitos que vão constituir a teoria, vêm da prática, portanto, e conceitualizam uh, uma nova teoria baseada na prática, daí, por exemplo, o, o seu trabalho quer ter um livro que também faz com que a experiência não é, aconteça consigo, não é? e não ser outra coisa o texto que a pessoa vai traduzir, fez e aquilo fica ali só valendo com o texto priorizando, continuando a priorizar, ou seja, vamos contra nós continuamos com uma outra perspectiva que não esta da prática, com pesquisa, não é? Nos casos gostaria de acrescentar uma coisa nesse sentido que é a questão específica do ponto, aí eu parto da abordagem especial de PVC, do embodiment né? e da corporalização como o modo como a prática se dá. Né? Isso, então, não é qualquer jeito da prática, chegue, uhum. mas o modo como a linguagem do BBC, isso foi até uma discussão recente, discutindo os professores lá no Practition, né? A linguagem operativa do BBC é o código, é o profissionalização. É, é, é, e é o meio hábil, vai ser os procedimentos, a dança autêntica, bastante outras coisas da linguagem, essa como o BBC faz, é o embodiment, né? a popularização, né? Bem, vamos, vamos ter que terminar, já passamos aqui mais cinco minutos. Uh... Eu só queria fazer uma piada aqui, por exemplo, essa coisa de ser feita à mão, a somática, ah, sim. se eu tive um problema tecnológico, eu escrevi o meu paper à mão. Agora eu pergunto, na, numa, num computador, se ele tem um problema tecnológico, ele pode escrever o próprio texto, ou não? <risos> Muito boa. Então, vamos, vamos finalizar este painel uh, com esta questão. Uh, e uh, vamos já estar dentro de, dentro de momentos com um outro painel de uh, análise de movimento com o CAP. Várias abordagens também. Então, até já. Dentro de uns 5, 10 minutos, o máximo.